Fotografia de cinema é uma coisa meio, meio misteriosa, porque o fotógrafo não é considerado oficialmente um artista. Né? Ele é um técnico. Quer dizer, mim fazer um filme é como se eu estivesse trabalhando mural em movimento. E com essa câmera eu comecei a fazer cinema. O cinema foi crescendo. Essa é a primeira página do Globo. Filme brasileiro. Premiado da Europa. Foi uma das bases pelas quais o cinema novo pôde ser elaborado, assim, né? porque dava confiança. Então eu mandava botar luz, via as sombras, como é que estava, se estava bom, tinha rambrando na cabeça. Uma coisa que me dava uma... essa segurança absurda de pegar uma câmera e, e aí fazer o. O que a minha experiência de pintor e gravador mandava fazer, não é de cineasta, que eu não tinha. Eu fiz a cenografia do filme também. Então eu ficava como cenário, eu fico como arquiteto. Eu fazia a câmera e fazia a luz, né? Complicado. Fazia lá cinco vezes por semana. Isso então, está mais caro no Rio de Janeiro. Hoje por isso que eu falo tanto, porque essa minha gagueira que não existe mais. Eu uso esse dinheiro, sai, saindo assim, só falando palavras, <risos> livres palavras pela boca.